Fala pessoal, esse vídeo aqui vai mostrar para vocês os quatro estilos de lojas da Amazon, onde eu vou trazer a loja de picape, ou seja, onde você pode pegar o seu produto e existem várias delas espalhadas aqui pelo Vale do Silício. Eu trago também o segundo modelo, que é o Pop-Up Store, onde ela armazena alguns produtos que são sazonais, de algum nicho específico, por exemplo, quando eu visitava lá tava a área de áudio e vídeo com câmeras é, na exposição. Eu trago também a Amazon Go, que é o supermercado que não necessita de é, muita gente para fazer ele funcionar, porque ele é todo baseado em tecnologia. Você vai ver um pouco isso no vídeo. E falo também da Amazon Forestar, que é uma loja recheada de produtos que são muito bem vendidos e que tem classificação de quatro estrelas para cima. Dá uma olhada porque eu tenho certeza que vai surgir muito insight pelo que essa gigante do comércio eletrônico está fazendo aqui nos Estados Unidos. Ó oh, pessoal, vamos entrar aqui na Amazon Forestar, tá? que é uma loja com esse novo conceito da Amazon de abrir espaços físicos né? uma coisa que ela não fazia lá atrás e hoje ela tem uma loja com essa característica aqui, você pode ver que é uma loja que tem bastante coisa só que tem um detalhe, o nome da loja é Amazon Forestar Star e ela só coloca aqui produtos que tem mais de 4 estrelas ou seja, são produtos que têm uma venda boa dentro do site e é um produto também que é bem aceito pelo público. Ele é avaliado com mais de quatro estrelas. Então é um local para você vir sim ou com certeza? Seguramente você vai encontrar aqui muita coisa bacana. E também vai ver né, esse novo conceito aí de loja que a Amazon está criando. Eu vou mostrar para vocês outros conceitos também né, das lojas que eles estão arquitetando aqui dá para você ter uma uma coisa bem legal um preview bem legal e além da parte de tecnologia a amazon tem livros aqui a amazon tem equipamentos claro tem os equipamentos que ela mesmo vende né tanto os tablets quanto a fire tv os objetos aí de tecnologia do smart home eletrodomésticos, jogos, muitos muitos brinquedos de criança como você está vendo aqui livros que eu já citei, enfim uma variedade muito boa de produtos e a vantagem, grande vantagem na minha opinião que são produtos qualificados para estar tá aqui, né? são produtos que foram bem vendidos, tiveram uma boa aceitação e também bem avaliados então não pode ser qualquer produto. É um produto que tem aí a característica de ter recebido pelo menos 4 estrelas na avaliação dos compradores. Muito legal. Bom, uma outra, um outro modelo de loja da Amazon que você também já viu. Você que nos acompanha é a Amazon Go. Que é um supermercado bem simples, né, com alguns produtos, como você pode ver lá atrás. O teto dele ele é repleto de equipamentos. São sensores de movimento e câmeras que captam cada andar dentro da loja. Imagina a quantidade de dados que ele está armazenando, que podem ser úteis para abrir, abrir uma loja, por exemplo. A quantidade de produtos que ele está vendo que tem aceitação outros que nem tanto que podem ser substituídos. Essa loja é realmente um centro nervoso de tecnologia e algumas pessoas inclusive já conseguiram burlar o funcionamento dela. E a Amazon disse simplesmente que isso é um teste e a pessoa poderia ficar com os produtos que ela conseguiu levar, né? Então aqui ó, a gente tem a entrada. Aqui fala que você pode usar um app da própria Amazon Go ou o app da Amazon. Você loga nele, passa nesse sensor aqui, entra e pode pegar o produto que você quiser. Coisa que eu já acabei de fazer. Peguei uma água e um chocolate. Inclusive são produtos que são muito mais baratos porque não tem né uma estrutura muito grande de pessoas para manter. E a Amazon ainda disponibiliza aqui ó um espaço para você ficar passar um pouco de tempo, né, se você quiser. Almoçar aqui, tem alguns almoços prontos Você pode pegar E aqui você tem ó, toda a estrutura Desde raxi até talher Para comer, guardanapo, água E você está vendo ali embaixo Alguns micro-ondas então, as pessoas ficam aqui Passam bastante tempo E quando elas terminam Elas vão embora E aí você, dentro do seu app Quando você abre o app, está lá O recibo das suas últimas compras. É realmente muito bacana ter acesso, né, conhecer esse tipo de tecnologia que com certeza já está revolucionando a maneira de comprar. Estamos aqui na Pop Up Store da Amazon. E aí você percebe que eles estão arrumando aqui a loja. Da última vez que eu vim aqui era uma loja totalmente dedicada a brinquedos. Eles colocaram aqui os 100 brinquedos mais admirados, né? mais comprados. E aí você faz uma exposição, tem aí a possibilidade da, do teu cliente testar os brinquedos. E aqui eles estão remodelando, pelo que eu entendi, voltado aí para a área de vídeo. Que também não deixa de ser uma proposta bacana. Interessante, estão montando aqui a loja. Ali a gente tem uma loja da Amazon que é uma loja especial, uma loja que a Amazon usa, tem um locker imenso onde você pode pegar as compras né, e entrega direto aqui. A Amazon tem um totem onde você digita um código e esse código libera o locker para você pegar suas compras e também devolver. A gente tem uma área de devolução você pode ver ali inclusive essa aqui é uma área de convivência com wi-fi grátis onde fica bem agradável aqui para os estudantes passarem o tempo aqui fazendo o que eles querem aqui a gente tem a área de retorno um funcionário para ajudar e se você precisar Caso você queira pegar alguma coisa, você digita em um dos totens aqui, uma área aqui do locker vai se abrir e você pega a sua encomenda. Aqui tem uma explicação mostrando ó, o aplicativo com código de barra, o computador lê e indica o locker que você vai abrir para pegar a sua, a sua encomenda. É um conceito bem diferente. E bem interessante Saindo um pouco dessa estrutura aqui da loja Você pode ver que é bastante corrido aqui né, pelos estudantes